Chegando a mais um dia de atividades no Código 2020, a gente já tem aqui várias pessoas assistindo, muita gente, em seguida a gente vai começar as atividades de hoje, com mais um workshop. A só, tem bastante gente interessada em saber quais são as, as buscas do Google, hein? tem a gente tem aqui já quase 30 pessoas, está tem mais gente entrando. Bom, pessoal, a gente vai começar por aqui, para não passar do horário. Eu sou Marília, eu trabalho na escola de dados, atuo no apoio pedagógico. E esse workshop de hoje se chama Pandemia na Busca O que as buscas do Google revelam sobre 2020.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 Lembrando que para obter o certificado de participação no Coda BR 2020, você precisa assistir pelo menos quatro sessões de workshop ao vivo, utilizando aqui no Zoom o mesmo e-mail registrado na inscrição do evento. Se vocês quiserem conectar com a gente nas redes sociais, a gente está usando a hashtag Coda 20. E pedimos que vocês enviem as perguntas por meio da função de perguntas e respostas aqui no Zoom. Vocês podem enviar a qualquer momento. Então, antes de passar, de fato, a palavra para Keila, eu vou, vou passar para o Marco, que vai falar um pouquinho com vocês também. É contigo, Marco. Muito obrigado, Marília. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos à trilha do Google, à trilha do Google News Initiative, aqui no Coda.br. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Eu vou dar só algumas informações antes de passar para a é, eu queria mostrar aqui para vocês é, um pouco de informações sobre a Google News Initiative e falar sobre a nossa trilha. Né? Então, ontem a gente teve com a Jamile uma oficina de planilhas do Google para iniciantes. Essa gravação vai estar disponível, acho que, imagina até o fim da semana vai estar disponível no site do Coda. Vocês podem ver. São técnicas fáceis de começar a usar planilhas. Hoje, a gente vai ter... A apresentação daquela que vai falar como te cavar pautas usando a base de dados do Google Trends e tirar insights, que é bem legal. Amanhã, às 9 da manhã, aqui nesse mesmo lugar, a gente vai ter, é, eu vou apresentar sobre inteligência artificial no jornalismo, vou mostrar para vocês alguns exemplos, como vocês podem colocar a mão na massa para desfazer esse mistério aí, né? não é um monstro de inteligência artificial e qualquer pessoa pode começar usando e aí eu, eu espero que eu possa inspirar alguns de vocês com alguns dos exemplos. E aí, na sexta, nove da manhã, a gente vai ter também um workshop de visualização de dados com o Flourish, e vai ser muito legal também. É, a gente tem uma central de treinamento online, que vocês podem acessar pelo endereço gco treinamento, GNI, de Google News Initiative. Nessa central de treinamento, todo o conteúdo está em português. Tem uma série de aulas que vocês podem baixar, para o seu próprio celular ou computador, para acompanhar quando vocês quiserem, são pequenos módulos que dá para consumir de forma espaçada, né? você faz dois minutos aqui, três minutos ali, tem diversas ferramentas e temas, então tem verificação, jornalismo investigativo, mas também tem ferramentas, tipo o Google Mapas, a busca planilhas, tem até o Data Studio, né, que é uma ferramenta que é pouco conhecida no jornalismo de dados hoje. Mas eles podem entrar lá, é tudo gratuito, só acessar com a sua conta Google. A gente também está com um novo programa, que se chama Programa de Crescimento Digital, que pode ajudar a redação para onde você trabalha, ou a redação para que você preste serviço, ou a redação que você está começando. Você pode acessar em g.co.gni Digital Growth. Isso é um programa que a gente está trazendo uma série de pilares, um pilar de desenvolvimento de audiência, monetização de audiência, monetização de publicidade, um pilar de dados e produto. Essa monetização de publicidade e produto a gente está desenvolvendo, já já deve sair, e cada um desses pilares tem quatro é, iniciativas que a gente traz. Tem playbooks, que são manuais com estudos de casos e exemplos, exercícios interativos que vocês podem fazer no próprio site mesmo para diagnosticar ou enfrentar algum desafio, ou então oficinas que a gente faz online, parecidas com essa aqui de hoje, e também laboratórios, com é, laboratórios são turmas que a gente reúne para a gente poder é, enfrentar algum desafio específico. É, era isso que eu queria falar com vocês, vocês podem acessar em g.co.br, gene digital growth, quem quiser falar comigo, só acessar lá no Twitter, a gente pode trocar uma ideia, perguntar sobre alguma coisa, alguma dúvida que vocês tiverem do Google, de alguma ferramenta, vou ter o maior prazer conversar com vocês. É, sem mais delongas, queria passar para a nossa é, excelentíssima curadora de dados, a Keila Guimarães, que está com a gente há um tempo já, tem quase três anos. É, ela é a pessoa responsável no Brasil, e em alguns casos até na América Latina também, e outros países também, né, Keila? De fazer curadoria de dados, encontrar quais são insights relevantes e interessantes dentro do Google Trends. Então, ela é uma especialista nisso, sabe tudo, manja tudo, e ela preparou uma apresentação sensacional hoje, então vou passar para ela. Vai lá, Keila, boa apresentação. Obrigada, Marco. É... Vou compartilhar minha tela aqui para a gente, pra gente um, começar. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, estamos vendo, só falta colocar em tela cheia, né, apresentar de fato. Uhum. Tudo certo, Legal. agora sim. Tá ótimo, obrigada, Marília. É, então, obrigada, pessoal, pela pela participação, pelo interesse a, na base de dados do Google Trends. A gente é, preparei essa, essa apresentação para a gente tentar entender um pouco melhor como que foi o ano de 2020, é, passar pela... Passar pelo por esse ano olhando olhando os principais acontecimentos por meio da busca. Como uh, o Marco o Marco falou, é, eu sou a curadora de dados, trabalho no, no Google News Lab, no Google News uh, Initiative e é, o meu papel é ajudar jornalistas como vocês a cavar pautas e tentar encontrar outliers ou padrões interessantes dentro dentro dos dados da busca. Então, hoje também uma coisa que a gente vai fazer, que eu acho que vai ser interessante para o nosso exercício é tentar recriar algumas das pautas publicadas em grandes veículos que usaram os dados da busca, seja sobre a quarentena, seja sobre as buscas por hospitais, as buscas por UTI no Brasil, a gente vai recriar essas pautas em tempo real usando a ferramenta pública. Ok, então, é, o que, que a gente vai aprender hoje? É, nesse workshop a gente vai explorar a base de dados do Google Trends, a gente vai aprender a cavar os dados de pautas reais publicados nesse ano, e a gente vai treinar algumas operações estatísticas muito simples, mas que são úteis quando a gente está olhando para os dados de interesse é, do Google Trends. Então, por exemplo, calcular a variação percentual entre períodos de tempo, Anualizar os dados mensais de busca, os nossos dados na longa série histórica, eles são distribuídos ao longo dos meses. Então, a gente vai aprender como que a gente transformaria esses dados eh, em dados anuais, para a gente criar um ranking. Um, e a gente vai aprender também a tirar médias e medianas a partir do índice de trends. Também é uma maneira útil da gente olhar para o momento presente e ver como que ele se compara ao passado olhando para, assim, em média, né, valores é uma maneira também muito, é, muito útil se você quiser trazer contexto para os dados da busca. Mas em primeiro lugar, né, o que, que é o Google Trends? É, né, o Google é, é uma ferramenta que assim, tem um, assim, um uso uso astronômico, a gente tem mais de 3 bilhões de buscas por dia, o que totaliza é, 1.3 trilhão de buscas por ano. E os dados do Google Trends, eh, e o Google Trends é a ferramenta que permite a jornalistas, pesquisadores, quaisquer pessoas interessadas, a explorar essa base. Como que isso funciona? O Google Trends ele é uma amostra, uma amostra estatisticamente eh, representativa dessas bilhões e bilhões de buscas eh, feitas na plataforma eh, todos os dias. É, e por que, que ela é uma amostra? Porque assim, seria é, muito difícil para a gente processar os dados de busca de uma maneira rápida, é, que permitisse é, a utilização pela comunidade se a gente simplesmente, simplesmente fosse processar esse volume monstruoso de buscas é, diárias. Então, o que a, gente, é, o que que a ferramenta ela se propõe é oferecer uma amostra das buscas é, feitas no Google é, todos os anos. Um outro feature muito interessante que eu gosto muito dos dados de trends é que os dados são em tempo real. E por que, que isso é importante? Porque permite que a gente capture a reação imediata das pessoas. Se um evento noticioso ocorreu, você pode ir para a base, você pode ir para a ferramenta do Google Trends, que você verá que é, assim, é uma questão de, de minutos e você tem ah, aquele, aquele fato noticioso refletido é, como um pico. De, de interesse, e você consegue ver filtrar, e ver, filtrar de onde que essas buscas estão vindo, que tipo de perguntas, que buscas que as pessoas estão fazendo para tentar entender aquele evento noticioso. Um outro, um outro componente, assim, uma outra característica de Trends que eu gosto muito é que os fatos são, os dados são profundamente honestos, as pessoas têm uma relação com a busca que é muito diferente da relação que elas têm com outras plataformas. Então, assim, um, assim por exemplo, é muito difícil você ver temas tabu ou uh, temas, assim, difíceis de serem uh, conversados, por exemplo, nas redes sociais, mas as pessoas, a relação que elas têm com o seu computador, assim, quando elas estão na busca, é muito... Uh, parece que não tem filtros, então, assim, você é, é como se você de fato conseguisse ter um snapshot do que de fato as pessoas no que de fato as pessoas estão interessadas em saber. Então aqui alguns alguns pontos rápidos sobre Google Trends, o que que os dados de Trends medem? As pessoas, os jornalistas, sempre viram para a gente perguntar, ai tem como eu obter o um volume total de buscas? Tem como você me passar quantas pessoas estão buscando por isso e aquilo? Uh, os dados de Trends não medem, não, não trazem é, volume bruto de buscas, o que o Trends mostra é um índice de atividade de busca, um índice de interesse de busca, e apesar de não te dar os dados brutos, ainda assim é uma maneira muito útil de mensurar é, atividade na busca, um outro ponto importante é se o Google Trends, se a linha histórica de trends mostra que um termo ele diminuiu ao longo do tempo, isso não significa necessariamente que há menos buscas totais do que é, agora, do que havia no passado, mas significa que, como porcentagem, um tema, é, a porcentagem de buscas sobre um tema, na verdade, ela pode ter, estar menor do que a proporção de buscas por aquele assunto no passado. A gente É um pouquinho complicado quando a gente simplesmente vai falando assim, mas a gente vai, na parte prática do workshop, entrar um pouco mais é, nesse tema. Ah, em termos absolutos, é, as buscas em quase todos os temas aumentam ao longo do tempo. Obviamente, mais pessoas conectadas à internet, mais pessoas acessando, é, usando a, a busca do Google. Então, assim, em termos absolutos, esses números eles tendem a aumentar. Mas é por isso que os nossos dados eles são normalizados, essa é uma característica muito importante dos dados de Trends e é, para mim, a sua principal força. Porque essa, essa normalização, esse, esse cálculo que Trends faz de qual que é a proporção que um determinado tema tem na busca hoje, comparado ao que ele tinha no passado, e fazendo essa mesma conta para unidades geográficas, é o que permite a gente comparar períodos tão diferentes. A gente consegue comparar 2020 com 2004, a gente consegue comparar, por exemplo, como São Paulo buscou como, é, pelo coronavírus comparado aos Estados Unidos, porque a gente está olhando para a proporção das buscas em cada uma dessas unidades geográficas desses períodos de tempo, e não simplesmente como um valor bruto. É... Então, assim, aqui eu vou entrar um pouquinho no ano de 2020. 2020 foi um ano de recordes. Acho que a, a nossa série histórica foi um dos features mais utilizados pelos jornalistas, porque mostra o quanto o ano de 2020 foi único em muitos aspectos. Então, é, por exemplo, que dia é hoje? A gente nunca buscou tanto por que dia é hoje. Que dia da quarentena é hoje foi o tema relacionado a essa frase de maior alta em 2020 teve um momento repentino, obviamente a gente não tinha essa busca no ano passado. Como ganhar dinheiro ah, foi também recorde nesse ano. A gente tem, tem um pico aqui entre março e abril quando as medidas de restrição, é, lockdowns estavam é, mais fortes. Então, assim, sendo necessário ou não, isso levou muito as pessoas a buscar Informação no Google, ou ideias no Google de como fazer para ganhar dinheiro, como ganhar dinheiro na quarentena, como ganhar dinheiro vendendo é, máscara de tecido. Então, assim, é, é esse ímpeto das pessoas de irem para a busca, buscar informação, como que elas resolvem um problema. Como cortar o cabelo? Imagino que muitos de vocês se, um, se um, identificam com uh, esse... Esse, essa essa consulta, uh, e assim eu, é, eu por exemplo, me identifico com essa consulta, e aí você consegue assim perceber como o Trends ele é esse espelho de uma atividade coletiva, né não é só você, não é só eu, cada um na sua casa, tentando entender como como resolver um problema do cotidiano que a gente não precisava uh, se preocupar, só ir no salão de cabeleireiro, mas aí veio 2020, e nem mesmo uma coisa tão simples como essa é era possível, então as pessoas, elas vão para a busca e Trends reflete essa experiência coletiva. Ansiedade e saúde mental foi um tema muito forte na busca esse ano, a gente fez algumas reportagens com diferentes veículos. A uh, Ansiedade na quarentena, passe virtual para ansiedade, não sei se tem pessoas aqui que são um pouco familiares com uh, o espiritismo, as pessoas fazem o passe né, para se livrar de algum problema, então com o distanciamento social as pessoas buscaram o passe virtual para a ansiedade. Como ajudar alguém com crise de ansiedade? Essa é uma pergunta que geralmente tem um bom volume de busca nas buscas relacionadas à ansiedade, mas nesse ano ela, assim, mais que dobrou comparado a 2019. E boas notícias, as pessoas também nunca buscaram tanto por boas notícias quanto em 2020, seja notícias boas até sobre o coronavírus, é, e as buscas, assim, um dos temas que mais cresceu, assim, que as pessoas mais passaram a digitar na caixa de busca do Google, junto com o tema Boas Notícias desse ano, foi vacina. A busca por vacina junto a Boas Notícias nesse ano cresceu mais de 50 vezes comparado a 2019. Mas como que as redações, elas podem usar né, as séries históricas do Google Trends? Como que você transforma... Esses, né, esses, esses picos, esses, esses, né, um gráfico de linha, como que você, na verdade, transforma isso em algo, algo interessante para o seu leitor, algo que seja noticioso é, para, né, dentro da sua redação. Então, aqui são alguns exemplos de uh, veículos que utilizaram uh, esses, esses recordes, esses, uh, esses, esses deslocamentos uh, bruscos de interesse diferentes assuntos em 2020, então a, o Globo ainda em abril fez essa matéria, como é, os brasileiros nunca tinham buscado tanto por máscara, óbvio, mas também por cestas básicas. A, a Folha fez essa essa reportagem sobre a buscas por, por seguro-desemprego, quando o Bolsonaro estava discutindo é, medidas econômicas para ajudar é, né, businesses que estavam né, precisariam demitir e tal. Então a gente teve esse aumento estrondoso de buscas por seguro-desemprego, algo que os Estados Unidos teve também de uma maneira muito muito forte. O João fez essa matéria um pouco mais assim lifestyle, mais fun, olhando para receitas. Então assim, a gente nunca, assim, parece que todo mundo foi fazer pão nessa na, na quarentena. O João fez essa matéria super fã mas na verdade com bastante com vários gráficos mostrando uh, mostrando assim como, como que que as buscas em 2020 elas se comparavam ao, ao, ao restante da série histórica de Trent. E uh, e o Fantástico, em junho, fez essa reportagem sobre, a uh, na verdade, as buscas por protestas, as buscas por fascismo, isso não tão necessariamente ligado à pandemia, mas foi uma outra maneira que o, o, o, o veículo utilizou para olhar para a série histórica e trazer contexto para o momento político. Ops, sorry. Ok. Um, um outro, um outro, um, uma outra coisa interessante é assim, os comparativos que trazem contexto, porque um, você dizer um, ok, algo, algo, algo cresceu, mas assim, o, como que é a base? Como que isso se compara a uma base no passado? Então, eu acho que esses comparativos, eles são super úteis e uh, os veículos, tanto brasileiros quanto gringos, usaram bastante esse, essa, esse, esse tipo de análise quando trabalharam com os dados uh, da busca. Então, essa foi uma, uma reportagem da Folha, feita pelo, pelo time de, de dados da Folha, chamado Delta Folha, que foi super interessante uh, olhando para as buscas por UTI. Então, assim, uh, eles olharam para dois períodos de tempo diferentes para tentar entender como que as buscas por UTI, elas tinham, uh, elas tinham, assim, aumentado de uma maneira, assim, muito, tinha acelerado de uma maneira muito forte em todo o país, com o agravamento da pandemia. A, isso, essa matéria ela foi publicada no final de abril. Abril era foi aquele mês assim. Se todos, vocês se lembram que a gente viu vários estados brasileiros simplesmente tendo quase um colapso dos seus sistemas de saúde por causa da lotação das lotas, da, da, da da lotação das UTIs locais. E aí eles ah, utilizaram <coughs> é, utilizaram esse, é, é, esse comparativo, né, olhando tanto para a distribuição geográfica quanto para, para, para, o, para o interesse de busca ao longo do tempo para fazer essa análise. E essa é uma, o que é interessante dessa matéria é que ela é completamente possível de ser feita com a ferramenta, a ferramenta pública. Então... Um, então, o que a gente vai tentar fazer é, é recriar essa reportagem. Então, só para a gente, Ops. então só para a gente é, tentar entender um pouco o que o jornal fez. O jornal, ah, primeiramente, eles compararam as buscas é, em um mês sobre UTI comparado a, a um mês anterior no passado. Eles compararam como que a variação por coronavírus é, ela, ela se modificou entre março e abril e também ah, aqui como que o, o, houve um flip né assim ah, os estados brasileiros buscando por coronavírus em abril é, onde tinha caído as buscas por coronavírus esses estados aqui em vermelho ah, são os estados buscando em março e em, em em azul são os estados que estavam buscando em abril então eles conseguiram mostrar essa divisão geográfica a partir dos status de busca Ok, okla antes de seguir posso te fazer uma pergunta porque claro. uh, o pessoal está muito aqui o dreyf Gonçalves ele pergunta uh, em relação à saúde mental se existe algum tipo de cuidado Uh, considerando esse contexto, né, porque pode acontecer algum tipo de busca sobre suicídio, sobre algo relacionado a isso, né, a casos mais graves, e aí ele pergunta se tem, né, já que é um tema central no contexto do sofrimento psíquico, se tem algum tipo de barreira ou algum protocolo ético quanto a essas buscas específicas. Certa. Certo. Então, o um primeiro, acho que o primeiro protocolo é o filtro de privacidade. Então, assim, uma busca em, no Google Trends, ela, ela só vai aparecer na ferramenta se ela passar por um threshold ah, bem conservador de privacidade. Então, ela precisa é, ser feita por um, número, é, por, por um número alto de pessoas, basicamente. Então, assim, você, você fez uma pergunta que ela é muito exclusiva, ela é muito pessoal, essa pergunta, ela ela não vai ter um match a outras perguntas, então ela é simplesmente é, excluída quando o back-end de trends processa né, os termos de busca feitos de uma determinada é, localidade e tal, essa busca é simplesmente excluída. Então, acho que esse é o primeiro cuidado, cuidado de a privacidade. não expor buscas é, estritamente pessoais. Então, por exemplo, você digitou o seu número de cartão de crédito, só vai ter o seu número de cartão de crédito, provavelmente, no mundo. Essa busca, ela nunca vai aparecer no Google Trends, porque é literalmente uma única busca. Um, a segunda questão, a uh, Trends faz, algum, faz uma filtragem de temas, de temas, um, de buscas um, em determinados contextos, por exemplo, uh, buscas ofensivas, consideradas ofensivas. Por, é, ele ele ainda vai te mostrar o índice de atividade de busca, a linha do tempo, mas esse termo de busca ele é excluído porque é considerado uma busca ofensiva. Porém um, se você, porém assim não é não é um judgment alguém por trás uh, da ferramenta decidindo se uma busca é ofensiva ou não. É por exemplo uma busca pornográfica, uma busca com palavras, dando é, dizer um, racistas, assim. Então, assim, existem alguns filtros, uh, porém, eu acho que para o seu caso especificamente, eu acho que o principal filtro seria o filtro de, de privacidade. É isso, Marília. Certo, certo. Por enquanto, a gente tem essa pergunta, acho que pode seguir, é, só lembrando, eu até comentei no chat para o pessoal que quem tiver perguntas pode enviar por essa ferramenta, né, de perguntas e respostas aqui do Zoom, na medida em que as perguntas forem surgindo, a gente vai fazer umas intervenções. Mas, por enquanto, está tranquilo, então pode seguir. Obrigada. Legal, obrigada. Fique à vontade, então, pessoal, para colocar as dúvidas, as dúvidas aí. Quando a gente faz essa apresentação é, pessoalmente, é diferente, né? O olho, o, olho, o olho para as pessoas, vocês levantam a mão, é uma dinâmica diferente, mas fiquem à vontade para nos acionar, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês não estiverem conseguindo acompanhar a, algum tema. Então, um, vamos fazer aqui uma, uma demonstração rapidinha de Google Trends. Eu vou fazer... Quanto tempo a gente tem, Marília? Só para eu saber mais ou menos... A gente tem mais uma hora. Esse workshop uma vai hora. até às 10h30. Perfeito, ok. Então, temos tempo. Então, a gente primeiro já entrou na conta dos Estados Unidos, aqui a gente está no Google Trends BR. Brasil, perdão. Então, um, essa aqui é a cara do Google Trends, Uh, não sei se vocês é, conhecem a, a ferramenta. Uh, eu vou, vou passar muito rapidamente por, por... Simplesmente só mostrando alguns principais features, mas a gente já... E aí a gente já vai entrar numa demo mostrando aquela reportagem da Folha. Então, aqui a gente tem algumas ah, páginas em destaque que o nosso time de curadores de dados produz, então a gente tem uma página voltada só para as eleições municipais eh, de 2020, olhando para algumas eleições locais, São Paulo, Rio de Janeiro e algumas outras cidades. A gente tem uma página sobre as eleições dos Estados Unidos, então se vocês estiverem cobrindo eh, eleições americanas, também pode ser eh, uma página interessante, você consegue ter dados de busca sobre todos os estados americanos a gente tem algumas outras pautas sobre covid e algum e, e enfim diferentes outros temas aqui a gente tem um, uma, uma aba muito interessante que se chama as pesquisas em alta essa é uma aba que eu checo todo dia para tentar entender o que que nas buscas está o que, que tá, o que, que tá movimentando a atenção das pessoas e aqui é um único lugar onde trends oferece uma estimativa do volume total de buscas então, por exemplo, o Flávio Bolsonaro foi condenado é, né, ontem, ah, no caso da, da rachadinha, e aqui, ainda é cedo no Brasil, 9 da manhã, ele é um dos principais assuntos em alta do dia, com é, um volume mais ou menos aí de cinco mil buscas. E aqui você tem, você consegue e por, uh, você consegue puxar isso por sete dias, até um período de sete dias você consegue puxar. Então, por exemplo, se a gente for para sábado, acho que é sábado, domingo, a gente tem o Tom Veiga, que eu acho que foi um dos assuntos que mais movimentou a busca nos últimos tempos, então você pode ter uma noção assim, do peso, Tom Veiga, Flávio Bolsonaro, é, houve mais de 10 de buscas somente ah, nas últimas nas 24 horas de sábado para domingo sobre o Tom Veiga. Então esse aqui é o, assim, o meu painel ten, de tendências de pesquisa, o que está que acontecendo na busca no dia de hoje, durante a semana, para eu ter também uma ideia de quais são os assuntos super quentes. E aqui tem de tudo. Um, mas é, vamos entrar agora dentro da ferramenta de trends para a gente tentar entender um pouco melhor como que a gente faz para é, cavar, cavar as pautas e replicar aquela pauta da folha. Então, a matéria da folha era basicamente sobre unidade de terapia intensiva, sobre UTI. Então, o que, que eu posso fazer? Eu poderia simplesmente buscar por UTI aí aquele me dá o termo de pesquisa UTI que são as três letrinhas UTI ou eu posso olhar para o assunto unidade de terapia intensiva que é a gente vai a gente vai falar um pouquinho disso hoje que é esse esse esse feature da ferramenta que utiliza a inteligência é, o painel do conhecimento do Google para colocar como uma caixa assim que você coloca ali diferentes termos de busca sobre o um mesmo assunto e aí, com isso, você consegue ter uma análise mais robusta. E o mais interessante, para mim, dessa dessa da diferença entre termo de pesquisa e assunto, é é agnóstico do ponto de vista. Então, você busca por UTI no Brasil, ICU nos Estados Unidos. Ele é uma caixinha que ele coloca buscas também em diferentes línguas. Então, sempre que possível, sempre que você tiver disponível para você, assunto... E termo de pesquisa, opte por assunto. Então aqui, por exemplo, <coughs> perdão. Então por exemplo, aqui se eu digitasse UTI, você vê como a linha, né, a linha de, de, de buscas por ambos é muito semelhante, porque você se você está procurando por UTI geralmente você está digitando as três letrinhas UTI, mas você pode ver aqui nessas barrinhas que a média de interesse por unidade de terapia intensiva como assunto, ela é maior do que o TI. Então só isso já é um indicativo para você que você está capturando mais dados, está capturando é, uma informação, assim, um, um, você, a sua análise vai estar mais robusta se você optar por assunto ao invés de UTI. Porém, em outras situações, a gente usa tempo de pesquisa e se dá tempo a gente entra nesse... Nesse, nesses casos que eu acho que dá para a gente utilizar. Então, no caso da Folha, o que, que eles fizeram? Eles quis, quiseram olhar é, como que as buscas em abril se comparavam com um período anterior. Então, como que a gente faz isso? Trends permite que você compare até cinco termos diferentes. Então, assim, se eu quisesse comparar UTI com coronavírus, com enfim, eu posso colocar aqui até cinco caixinhas, uma do lado da outra, para comparar esses temas. Mas uma coisa que eu também posso fazer com essas caixinhas é usá-las para opor o mesmo tema, só que em períodos de tempo diferentes. Ou em geografias diferentes. Então, é, nesse caso, a gente quer ver como que as buscas em abril se compararam a março do ano passado. Então, como que eu faço? Se você passar o seu mouse aqui, vão aparecer esses três dots, esses três pontinhos. Você clica nesses dots e você é, pede para alterar filtros. Então, aqui você pode alterar a geografia ou você pode alterar o período de tempo. Deixa eu só voltar aqui. O período de tempo, você pode escolher, enfim, um, uma dessas opções que ele já te dá, 30 dias, 90 dias, 5 anos ou você pode escolher um período personalizado, que é o que a gente vai fazer. Aqui ele é meio chatinho, ele é formulado formatado no jeito americano, então é primeiro mês, depois dia, depois ano. Então, às vezes, é, me dá um, alguns erros. Então, eu quero comparar o mês completo de uh, abril de 2020 a março de 2019, ou poderia comparar a 2000 e, abril de 2019 ao 2020 também. Ah, então, assim, aqui ele, como eu coloquei aqui abril e aqui está 12 meses, ele fala, você está tentando comparar a banana com maçã, não consigo fazer essa comparação para você, porque eu estou colocando aqui 12 meses e aqui um mês só. Então, eu preciso ver aqui e também colocar um período de tempo é, semelhante, então mês com mês. Então, aqui eu vou colocar 2019, e aqui, para ser igual, eu vou colocar 2019. Então, aqui a gente tem a, essa distribuição da linha de tempo do Google Trends, em que uma cor ela vai mostrar um período de tempo, que é a, abril, e a outra vai mostrar é, Março. Então a gente consegue ver como, né, em Março de... Vamos colocar aqui, abril, só para... Aqui a análise da folha foi com, abriu com Março, mas vamos colocar só para ficar igualzinho, tá vendo? Às vezes ele pede para você... <coughs> Então, você pode ver aqui que assim foi mais né, o, o interesse de busca em abril desse ano, quando a gente estava é, numa situação caótica, várias unidades de saúde é, né, ao redor do país enfrentando superlotação, as pessoas buscaram quase o dobro, mais que o dobro é, por, é, por UTIs do que em um, no mesmo mês comparado ao ano passado. O que a Folha fez? Ela fez o download desses dados, aqui por esse botãozinho, ela fez um download do CSV desses dados, e aí eles usaram, a, a, a, enfim, os seus designers para fazer, para plotarem esses dados, é, utilizando, a, enfim, o design da, da, da redação. Aqui, uma coisa interessante, aqui esse, esse mapa, né, todo azul, o que ele mostra, é simplesmente, é onde que houve mais, é, em qual mês houve mais buscas e ele dá essa cor, né? Então, como em abril de, de 2020 a gente buscou mais por UTIA foi praticamente em todo o país. Só que em Roraima, ah, desculpa, Amapá, talvez nas aulas de geografia, ah, no Amapá que a gente teve um pouquinho mais é, de interesse de busca no ano passado em abril do que nesse ano. Aí, se a gente outra, uma outra uma outra análise que eles pediram para a gente na época, mas que uh, acabou não entrando na reportagem, foi uh, as buscas por hospital. Então, olhando como que as buscas por hospital, elas tinham é, se transformado com a aceleração do coronavírus é, no país. Então. Ok. É, na verdade. Ah, sim. Ok. É, essa, na verdade, essa foi uma. Foi exatamente isso. Na verdade, praticamente em todo o país, em abril, as buscas, na verdade, por hospital em geral, elas tinham sido menor do que no mês anterior, apenas no, é, no Amazonas e no Pará, que eram os estados que estavam assim, tendo uma batalha muito. Muito forte com o coronavírus, era, era, assim, a concentração de buscas mais intensas em abril, elas, foram feitas, elas, foram, elas ficaram é, nesses estados. Então aqui a gente tem essa, né, ele te mostra qual que é o share, qual que é a participação de interesse uh, para os seus dois períodos de tempo, e você também pode fazer o download desse mapa. Então o mapa que eles fizeram o download, nesse caso, foi o do... do coronavírus. Eles fizeram o download dessa linha do tempo e eles fizeram o download, esse mapa está um pouquinho diferente, me lembro que eles tinham um, eles estavam com um, um, acho que eles usaram os dados até mais ou menos dia 25 de abril e aqueles mostravam esse flip entre as buscas em abril e em março pro, pelo coronavírus. Então, assim, isso aqui é basicamente a análise que os repórteres fizeram para é, fazer essa reportagem. E, obviamente, ups, o time de designers é, trabalhou muito bem nesse, nesses, nesses dots em que eles é, utilizaram né, o, o tamanho de cada de cada DOT, para poder, é, né, usando o interesse de busca, para mostrar qual era é, o tamanho do interesse de busca em cada unidade da federação. Ok, well. Oi. tem algumas, tem, tem algumas perguntas aqui, não sei se posso te interromper agora, para a gente fazer as... Legal, acho que é, é vamos sim. Se é um bom momento, tá. É. Uh, então, o Cleberson pergunta assim, baixando em CSV, ele pergunta que tipo de, de resultado, o que exatamente aparece no CSV, se só os resultados numéricos ou já aparece algum tipo de gráfico uh, colocado assim? Ok, essa é uma boa pergunta. Uh, aí eu vou, eu vou mostrar, a gente vai, a gente vai trabalhar com CSV download, mas eu vou mostrar para vocês rapidinho como que como que ele aparece. Então, uh, em primeiro lugar, se você quer embedar, por exemplo, você trabalha num veículo e você quer embedar no seu site um gráfico de trends. Esses uh, botões aqui do lado, eles permitem que você incorpore qualquer dos gráficos de trends dentro, de, por exemplo, de uma reportagem que você está fazendo. Então, se você quer, por exemplo, traquear, como que está a resposta das pessoas num determinado assunto, sei lá, ministro Nelson Tais demitido. Você pode, um, enfim, simplesmente incorporar esse, esse, é, é, os gráficos de trends e você, esse, <coughs> e você copia esse, esse código e cola no HTML da sua página para você um, embedar esse gráfico e aqui ele te dá o preview a forma como os dados são baixados ele é um CSV e ele é uma tabela em que ele vai listar cada ponto que aparece no gráfico para que você possa se você quiser por exemplo fazer um, um uma, combinar é, esses dados com uma outra base de dados você é, visualizar esses dados numa outra ferramenta que você acha mais interessante por exemplo o caso da folha Uh, ou se você quiser, um, enfim, um, você está, o, o New York Times, é, acabei não trazendo, porque eu tentei focar nos veículos brasileiros, mas por exemplo, o New York Times fez uma matéria super interessante sobre coronavírus, em que eles é, plotaram um, as buscas por, assim, não consigo sentir cheiro, não consigo é, sentir gosto, eles plotaram é, o interesse de busca nos estados mostrando os estados em que essas buscas eram mais frequentes nos Estados Unidos, e eles correlacionaram isso com o número de infecção nesses estados. Então, eles é, basicamente usaram os dados de busca como uma proxy, quando eles estavam ainda com bastante delay, delay nos testes, usaram como uma proxy, do, na verdade, de qual poderia ser a incidência é, do coronavírus naquelas regiões. Então, por exemplo, esse é um exemplo em que você ah, faz um merge, você, você, você combina duas fases diferentes, basicamente. Então, respondendo a sua pergunta especificamente, quando é, você faz um download do, dos dados de Trends, a gente vai trabalhar com esse CSV aqui, uma, é, daqui, a, daqui a alguns slides, mas ele aparece assim para você. Então, ele aparece o período de tempo e o interesse de busca em cada, é o, um, um, cada ponto de cada gráfico. Mas, assim, a minha vez é se não ficar claro e a gente a gente retorna para essa pergunta. E aí tinha mais uma outra, né, Marília? Isso, isso. Tem uma pergunta aqui da André. Ela pergunta se possível fazer uma busca por data sem colocar o termo de pesquisa para saber qual foi o assunto mais pesquisado em determinada data ou período de tempo. Talvez tenha que comentar é, em geral. Até quando isso é possível fazer? Se tem algum limite, né? Ah, pode pesquisar até cinco anos atrás. Ou algo nesse sentido. Acho que também valeria comentar. Legal, isso esse, esse, esse, esse também é super útil. Então, assim, é, por exemplo, se você quer saber o que, que a gente buscou em abril, digamos assim, né? A gente o que, que a gente mais buscou em abril. Ah, você simplesmente sele, é, selecionou o período de tempo, já está selecionado ali. Você seleciona o tema de busca, você deleta, desculpa, você aperta ENTER. E aí somem os gráficos de linha do tempo e de é, distribuição geográfica. E só ficam os termos em ascensão e os termos mais buscados. O que, que são os termos em ascensão? Cresceu. Então, aqui, se você clicar nesse, nesse um, ponto de interrogação, ele dá para você o que, que significa essas palavras em ascensão e principais. Então, ascensão, basicamente, é um termo que tinha um pouco de busca no passado e disparou no presente, no momento atual, então em abril de 2020, nesse caso que é o período de tempo que a gente está olhando ali, comparado a março de 2020. E principais, é um jeito estranho da gente traduzir top dos Estados Unidos, é top, a gente traduz como principais, foram os temas de fato mais buscados em abril de 2020, então a gente assim BBB foi o assunto que a gente mais buscou em abril de 2020 E caixa, por causa do né, auxílio emergencial Mas as pessoas também digitam muito na caixa de busca do Google Google, Facebook, Gmail, Tradutor Então esses são os termos assim, que um, Quando eu quero saber se um tema é muito buscado Eu comparo com esses temas Tipo Google, Brasil, Tradutor Mas aqui ele te dá a lista dos mais buscados E aqui ele te dá o que mais cresceu então, por exemplo, as lives, né, as lives estavam bombando naquela época, uh, dicas de prevenção ao coronavírus, não lembro porque o Kim Jong-un, Nelson Teich, que tinha assumido no Ministério, uh, o Sérgio Moro, que saiu do, do, do Ministério da Justiça também abriu. então foi um mês muito movimentado, aí você aqui consegue ter mais ou menos uma noção de como que esses temas, todos esses sistemas noticiosos, eles se comparam um ao outro, utilizando né, a busca como um referencial. Aqui assuntos, assuntos é tipo aquele, aquele que eu estava explicando, é um, um grande guarda-chuva, né, então se você digitou, por exemplo, Moro, Moro Ministério da Justiça, Sérgio Moro com assento, Sérgio Moro sem assento, tudo isso vira o assunto Sérgio Moro. Então, aqui, por exemplo, em tema de busca, o Sérgio Moro, ele é o 23º tema. Ah, mas quando a gente olha para assuntos que são esses guarda-chuvas, guarda-chuvas, é, ele aparece como o terceiro tema de maior alta, não mais buscado. Não pode confundir uma coisa com a outra. Ah, e aí o tema que foi mais buscado em abril foi coronavírus. Pode parecer óbvio, mas eu digo para vocês que é muito difícil um tema noticioso de fato ser a coisa mais buscada do Google Porque as pessoas digitam muitos uh, pointers na busca do Google Então elas querem ir no Facebook, elas não digitam, elas não type em facebook.com.br, elas digitam no Google Facebook Então, por essa tipo de, assim, digamos, poluição, é muito difícil que um tema seja mais buscado que Facebook Seja mais buscado do que tradução, porque as pessoas digitam muito esses pointers, digamos assim, na busca Acho que é isso, né Marília? Isso, isso aí Eu até pensei aqui que talvez seja uma coisa que vale a pena comentar uh, Que é a questão do número 100 que aparece ali Quando um termo atingiu um pico de busca Que eu acho que é, um, que é algo que pode gerar dúvidas também Porque isso não quer dizer 100% né? O que, que quer dizer esse 100% Ou o que, que quer dizer isso quando a gente vê aquele gráfico né? Acho que vale a pena comentar também é, boa, eu ia comentar um pouco, mas vamos, vamos já que a gente está fazendo esse debugging aqui, vamos comentar. Então, assim, uma das coisas que realmente gera muita confusão quando as pessoas olham para os dados de trends é o nosso índice de interesse, que vai de a assim. Então, eu vou colocar aqui pandemia. E eu vou, e eu vou deixar aqui é, abril. Então, assim, a cada, cada período de tempo que você seleciona, é, Trends, ele, um, ele vai fazer, uh, ele vai olhar para os dados brutos e ele irá indexar esses dados e distribuí-los numa escala de interesse. Essa escala de interesse vai de zero a 100. Então, assim... Um, aqui assim como era no meio da pandemia as buscas elas estão é, assim a gente não consegue ver um pico a gente vai dar um zoom daqui a pouco mas o que isso significa sem é, é, representa sempre o ponto máximo então assim o que esse gráfico nos diz? ele nos diz que no mês de abril o dia 29 de abril foi o dia que a gente mais buscou por pandemia dentro do mês de abril Tugu. desculpa dentro do mês de abril de 2020. Quando a gente aqui tem é, uma data que ela tem é, um índice de 60, esse índice de 60, ele é proporcional ao valor de 100, assim como um índice, por exemplo, de 50. Então, um dia que o índice está no 50, significa que ele teve metade do interesse daquela data em que aparece o 100. Se ele tem 10, significa que ele tem 10% de interesse daquela data em que ele tem 100. Então, a assim, é um pouco, é um pouco assim, a gente recebe bastante perguntas sobre isso, uh, porém, uh, esse índice de interesse é que vai permitir que a gente consiga fazer esses zooms em um período de tempo completamente diferente, por exemplo, do que 2020. Então, por exemplo, se eu faço uma série histórica, digamos assim, desde o início da... da da, da, desde o início da, da série histórica do Google Trends, em 2004. Então, a gente consegue é, ver como, obviamente, esperado, março de 2019 é onde a gente com, encontra o pico 100. Então, é Nesse momento, isso, isso, esse gráfico nos diz que março é o recorde de interesse para as buscas por pandemia no Brasil nos últimos 16 anos. Aí a gente, não sei se você se lembra, a gente também teve uma outra pandemia, acho que foi de gripe suína, em uh, em 2009. Então, o que esses dados aqui, por exemplo, o que você pode inferir disso daqui? Essa pandemia de gripe suína, assim, a, o interesse de busca que ela gerou, assim, foi menos de 10% do nível de interesse que a, a pandemia do coronavírus gerou é, no Brasil. Então, assim... A forma de olhar para o gráfico ah, de linha do tempo é sempre como o valor sem representando esse momento de ápice de interesse, seja ele um milhão de buscas, seja 100 mil buscas, é o ponto máximo de interesse dentro do período de tempo que você selecionou, e todos os outros pontos do gráfico, eles são é, proporcionais a esse valor sem. então como eu disse, um, por exemplo, aqui nos, nos estados, então o Distrito Federal, interessante, não parecia que era o Distrito Federal que estava mais buscando por, não parecia que o nosso congresso estava mais buscando por pandemia, um, mas, por exemplo, se você tem um estado, por exemplo, Goiás, nesse ranking dos estados, olhando para a pandemia, você percebe que Goiás teve praticamente metade, o índice de 54, praticamente metade do interesse de busca que o Distrito Federal teve. Então, é mais ou menos assim que a gente precisa olhar para os dados ah, de interesse ao longo do tempo. Sempre como o ponto de 100 representando o recorde, o ponto mais alto, e os outros valores como sendo proporcionais a esse número máximo. Então, vamos... Tudo certo, Marília? Podemos continuar? Certo, certo. Tem mais, tem mais uma pergunta aqui, mas só Pode deixa eu checar se você vai, vai falar sobre isso depois A Jéssica está perguntando sobre o pacote de Trends no R O g -trends. Ela pergunta Sim. se você poderia comentar sobre o pacote E o que é possível fazer com esse pacote Legal, então o g -trends é um pacote uh, super legal Ele não é um pacote uh, feito pelo Google Ou pelo time do News Lab Ou por ou uma pessoa interna ele uh, é um pacote criado pela Comunidade de Usuários-R uh, e é um pacote que dá para você fazer, uh, enfim, algumas análises uh, bem interessantes. Você ainda está, assim, uh, você precisa, você ainda está preso, não preso, você ainda vai precisar uh, comparar somente os cinco termos de cada vez, você uh, vai trabalhar com os dados como um índice de busca, como a gente está aqui, mas você vai conseguir, talvez, é, criar, por exemplo, uh, scripts reproducíveis. Então, uh, né, a sua análise, ela fica... Enfim, alguém pode simplesmente reproduzir a sua análise com base no seu script. Uma coisa interessante também é que você consegue fazer a análise toda ali. Então, você faz desde a extração de, uh, de, de, dos dados até a, a, né, a análise que você, que você deseja fazer, até a visualização dos dados numa única ferramenta. Então, assim, como jornalista de dados, eu acho que essas são as principais, as principais vantagens de usar o pacote. E você também consegue iterar, né? Você consegue fazer loops e você consegue iterar e talvez é, fazer um download mais em bulk do que aqui. Por exemplo, aqui você teria que fazer. Se você quer pandemia, você tem que fazer um download de uma. Se você quiser coronavírus, tem que fazer um download de outro. E com o pacote você consegue... Se você conseguir fazer um loop e terá sem o pacote quebrar, que isso acontece, você consegue fazer, ser um pouco mais eficiente, digamos assim, no seu pool. Beleza. Entrou mais uma pergunta aqui. <risos> okay. Então, tá, tudo bom. bem. Pode ir, pode ir. Acho que a gente Posso? tem tempo ainda. Pode ir. Sim, sim. A gente tem 35 minutos ainda até o encerramento. A Nara está perguntando assim. Se você pode explicar, por gentileza, quando vale a pena utilizar o filtro pesquisa na web ou pesquisa do YouTube. Ah, boa. Então, esse foi o ano das lives, certo? Então, assim, se você quer saber que live bombou no YouTube, provavelmente a maneira mais útil de você fazer isso é utilizando o filtro do YouTube. Então, o que, que eu fiz? Eu deletei aquele termo, eu quero olhar pro, desde o início do lockdown, digamos assim, quarentena, até o final de abril, que eu acho que foi o momento assim que a gente mais teve lives. Então você pode selecionar esse período de tempo, e aqui ele vai dar para você os temas que mais cresceram nesse período, e você pode aqui escolher o que você quer, a, qual plataforma do Google você quer inspecionar. Então, por exemplo, no YouTube. Live. Então, aqui, ó, tá vendo? É, a, é, a, é o painel do conhecimento do Google tentando entender o que, que é essa palavra, live. Então, aqui ele tá atribuindo ao álbum da Simone e Simaria, mas aqui eu acho que, na verdade, ele tá, tá pescando. Na verdade, ele tá tentando mapear esse tema de busca, mas ele é tão novo que eu acho que aqui não é ah, aquele... O set seria simplesmente live. E aí, se você vem nos principais você vê que o termo mais buscado na caixa de busca do YouTube em, entre meados de março e abril foi live e ao vivo, que é mais ou menos a mesma coisa. Então você tem aí uma ideia do quanto que é, essa estratégia, né, esse, esse tipo de entretenimento bem quarentena, como que ele movimentou a curiosidade das pessoas. Só para vocês terem uma ideia, tipo, tá, mas as pessoas não buscam sobre isso o tempo todo? Então você pode... É, olhar para um outro período de tempo e, na verdade, é, né, checar se sim ou se não. Então, o que, que as pessoas estavam buscando nesse mesmo período de tempo no ano passado? MC, música, filme, funk. Aí são as buscas mais tipo, padrão, né? Tipo, não tinha ali nenhuma. Desculpa. Não tinha ali nenhuma busca. Mas aí o Free Fire, a carinha pintadinha, etc. E aí, se você, por exemplo, você quer saber, pesquisa de notícias, então, por exemplo, o que as pessoas estavam buscando, o que as pessoas buscaram no último mês em termos de notícia? Bolsonaro, sempre um deles. Uma coisa que a Marília perguntou, eu acabei não destacando, é a questão de qual é o período... Mínimo de tempo para você conseguir fazer esse filtro. Infelizmente, esse filtro, ele não está disponível, por exemplo, se você quiser em tempo real. Então, assim, eu quero os últimos sete dias. Infelizmente, a gente não consegue obter esses dados por um período menor de sete dias. Você tem que, se você quiser sete dias... Desculpa. Você tem que vir aqui. Na verdade, você terá que pegar oito dias. Será que isso está oito dias? Oito dias, aí você vê... Quais foram os temas dos últimos oito dias Mas os últimos sete a gente não consegue Infelizmente Acho que é isso, né Marília? Podemos seguir, né? Isso, isso, pode seguir Legal, Legal. Um, Ok um, Perguntas o nosso editor de dados, o Simon Rogers, não sei se vocês o conhecem, ele é o editor de dados do Google Trends. Eles, ele, ele, ele diz que as perguntas que as pessoas fazem no Google, elas são, assim, a joia dos nossos dados. Porque as perguntas que as pessoas fazem no Google contam histórias, às vezes, muito nos edades. E a gente tem trabalhado é, com, com, com as redações, ah, tentando cavar essas perguntas e tentando ver quando que elas contam histórias inusitadas e quando também elas contam uma história é, escondida, né? a questão dos padrões escondidos, as hidden patterns. Então, por exemplo, a BBC fez agora no Outubro Rosa uma reportagem mostrando como as buscas por mamografia elas tiveram a maior queda em 2020, comparada uh, né, ao ano passado, elas tiveram a maior queda no ano uh, em toda a série do Google Trends, porque as pessoas provavelmente estavam tão preocupadas com a pandemia que... Uh, acabaram assim não buscando por um, um, um exame que é essencial para pra, as mulheres e aí o que eles fizeram foi é, pedir para gente as perguntas mais buscadas sobre câncer de mama durante a pandemia no Google para eles responderem eles conversaram com médicos especialistas conversaram com a uh, experts para trazer as respostas you know, quando as pessoas buscam no Google elas querem informação então assim interessante quando o veículo ele responde as perguntas que as pessoas estão mais buscando então aqui mas aqui a gente vai não vai olhar para um assunto tão uh, sério a gente vai olhar para um, um lado mais fun porque as pessoas fizeram perguntas sobre tudo as pessoas perguntam sobre tudo no Google mas em 2020 foi assim a, a, o padrão das buscas foi a, foi diferente então, assim, a gente consegue ver... Aqui eu trouxe as perguntas de mais alta, que significa, em, entre março e outubro, foram as que mais cresceram comparados ao, um, aos seis meses anteriores. Então, a gente tem, é, obviamente, temas temas é, práticos, né? Quem tem o direito ao auxílio emergencial, mas a gente vê muito, uh, bastante TV. Então, assim, quem matou Max, uh, por exemplo, quem assistiu Avenida Brasil... Quem matou Max, na semana que o Max morreu, na verdade, foi a pergunta mais buscada no Google, assim, foi uma grande comoção. Ah, o BBB, o BBB tem 20 edições, essa foi a edição, a gente captura desde 2004, foi a edição mais buscada de todos os tempos. Quem sai do BBB foi uma das perguntas de maior alta durante a pandemia. E tem as questões práticas também, né, como fazer máscara de tecido, como cortar a franja sozinha. Aqui um exemplo de como um veículo utiliza esse tipo de informação. Então, como fazer? A, a BBC pediu para a gente, a gente levantou para eles uh, o que que os brasileiros querem fazer na quarentena, o que que as pessoas querem, né, a questão do do-it-yourself, o que que as pessoas estão tentando é, aprender e pediram para a gente levantar. Então, assim, como que a gente faria para, como que a gente faria para levantar esse tipo de, de informação. Peraí, vocês estão vendo a minha tela normal, né? Eu tô... Sim, estamos vendo. Então tá, então assim, se eu fosse, se eu quisesse ver o que, que as pessoas mais perguntaram, por exemplo, de 15 de março, digamos a junho, que eu acho que quando as pessoas ficaram mais, assim, mais em casa, né? Então eu coloco, escolho o meu período de tempo, eu mantenho o Brasil, então, lockdown, quarentena, mandeta, E aí aqui eu posso é, olhar, tentar filtrar por perguntas. Como que eu faço isso? Eu posso usar ah, um símbolo de mais que é um, um operador muito útil quando você quer que trends te dê um retorno, tipo, eu quero esse, quero queries com essa palavra, ou essa, ou essa, and essa, and essa. Então, por exemplo, se eu quero as perguntas, eu posso fazer algo assim. E aqui você pode colocar, enfim, várias outras palavras. Então, você, quando você coloca esse mais trends, ele entende, ok, eu vou te dar resultados que tenham ou a palavra o quê, e talvez a palavra quando, e, ou, e, ou, e, e ou. E aí, aqui, você tem as perguntas, tantas de maior alta, quanto as mais buscadas. Então, o que é lockdown? Acho que aqui foi quando alguns estados introduziram os seus lockdowns locais. Aqui, quem é do PPP? E as principais, o que é coronavírus, o que é lockdown? Hum, não temos muitas. Às vezes, se você não tem resultado, isso acontece também. Você pode, enfim, colocar mais palavra-chave. No caso da BBC, como que a gente faz? Simplesmente você pode filtrar por buscas sobre como fazer. Quando você coloca entre aspas, você diz, eu quero que você, Trends, me dê um retorno exato. A frase precisa ter as palavras como fazer juntinhas. Ou se você quiser, você pode dizer também. Ou também me traga frases que tem as palavras como e fazer onde for na frase. Então vamos ver se tem alguma consulta. Ah, é por isso que está pouco resultado. Desculpa. Pesquisa na web. A gente estava no pesquisa de notícias. Tava estranhando que não tinha muita pergunta. Ah, então, aqui, as principais perguntas de como fazer, aqui foram as que mais cresceram, de março a junho, por que, que cresceu? Provavelmente não tinha ninguém buscando, pouquíssimas pessoas buscando é, por como fazer máscara de tecido de, ah, né, de fevereiro a dezembro, que ele olha sempre para o período anterior. Então, assim, isso significa que teve um aumento repentino. O que, que é um aumento repentino? Um termo que tem uma... Alta, muito brusca nas buscas, provavelmente porque ele é um termo novo. Difícil um tema é, ter um momento repentino, sendo que ele já é super buscado. Tem que ser algo tipo Louro José, a Tom Veiga, por exemplo, a morte do, do, do, do ator. né? Então aqui, por exemplo, é, as pessoas perguntam como fazer conta digital na caixa, receber auxílio emergencial, fazer... A máscara de TNT, cadastro único, a máscara cirúrgica, pinhão, TikTok, álcool gel, etc. E aí, se você vai nas principais, são de fato as perguntas mais buscadas. Então, desde bolo, chocolate, arroz, interessante nessa quarentena, as pessoas buscaram muito, assim, foi recorte de buscas como fazer arroz, e pensando todo mundo trancado dentro de casa, não sabia cozinhar, ah, leite condensado, pudim, enfim. E o que é interessante é que a gente nunca buscou tanto por Como Fazer, todo mundo trancado em casa. Ah, então, Como Fazer é uma busca assim, muito frequente no Google, todo tempo, mas o recorde dela foi em ABBC. Então, essa pauta da BBC ah, super fácil de fazer, de replicar, se você quiser. You know. Quer responder perguntas, quer tentar entender o que as pessoas estão buscando sobre um determinado assunto, eleição, um ministro demitido, enfim, todos os assuntos possíveis, é, você pode fazer esse mesmo, usar esse mesmo framework para você, você replicar e aplicar um tema que você esteja cobrindo. Você pode também, uma outra maneira, por exemplo, as perguntas de como, as perguntas de como é muito frequente, é o how to, né, do inglês, as pessoas, é muito frequente é, as pessoas, o é um comportamento de busca não só brasileiro, assim, a gente vê isso em diferentes países. Aqui em categorias, você pode fazer uma mesclagem, entendeu? Um termo de busca com uma categoria. Então, por exemplo, é, medicina natural e alternativa. Então, eu quero ver como que o ano de 2020, ah, as perguntas de como... Ah, filtradas apenas por buscas relacionadas à, música, à medicina natural e alternativa. As categorias de trends, eu aviso desde já que elas são um pouco instáveis, então, eu, assim, eu testo, às vezes não dá certo, mas às vezes traz umas coisas muito legais. Por exemplo, agora, durante a eleição e campanha, que o volume de busca é super alto, dá para extrair uns, uns insights bem legais. Então, por exemplo, um, a questão do chá, né? As pessoas tomam muito chá para tudo. E o Brasil, esse ano, inclusive, foi o país que mais buscou o chá em todo o mundo, num período aí da quarentena. Então, uma coisa aqui, é, esse é um tema recorrente na busca, vocês imaginam, as pessoas não têm para quem buscar informação, elas vão para o Google, ah, isso é, assim, já já fez matérias com veículos, que inclusive em países onde a restrição, a é, interrupção da gravidez é maior, mais, é mais restritiva, as, o interesse de busca ele tende a ser maior, porque as pessoas simplesmente não tem onde buscar informação, então elas buscam no Google. Ah, então, aqui, enfim, como o usuário e o horário, então dá uma série de... Enfim, se você enfim, tiver, sabe, uma pauta assim, nossa, o que, que as pessoas... Estamos pensando demais, assim, que chá para que que as pessoas querem tomar? Enfim, uma, uma maneira de você, de você um, levantar esses dados. Já que eu mencionei isso aqui, eu vou mencionar rapidinho, não é o caso é, de, de falar de 2020 e tal, mas a coisa de eleição e campanha está muito interessante, essa vertical. Se você olhar para outubro, por exemplo, Você pode ver o que as pessoas estavam buscando no mês pré-eleitoral. Então, aqui é uma coisa interessante. Aqui a gente vai ter muita interferência. As buscas no Brasil sobre as eleições dos Estados Unidos estão impressionantes. Assim. Então, nessa semana, elas ultrapassaram as buscas pela nossa própria eleição. Mas, é uma maneira de você filtrar isso, você pode colocar assim. Ah, eu não quero... Eu não quero nada que seja dos Estados Unidos. Ops. Às vezes dá erro. Às vezes ele não gosta de algum tema. Bom, não gostou. Então, vou colocar aqui só... Anyways, eu vou mostrar esse aqui. Eu vou mostrar como que você usaria esse filtro. Ele não está funcionando junto com a vertical. Mas enfim, aqui, uma coisa que me chamou a atenção foi a questão do Boulos, assim, o Boulos estava, como, como candidato, tinha olhado antes do fim do mês, ele era, assim, um dos principais candidatos, mas anyways, aqui eu vou mostrar para vocês só como vocês usariam, se vocês querem, tipo, Então, assim, aqui você, por exemplo, você quer mensurar interesse de busca e ver o que vocês estão buscando nas eleições é, brasileiras, você quer se livrar da interferência das buscas por Estados Unidos. Então, aqui você precisaria provavelmente usar termo de busca e aí você precisaria ir deletando os termos que aparecem aqui. Então, aqui, aqui a gente já tirou americana, já tirou... Então, por exemplo, se eu tirar unidos... Aí aqui ainda aparece o essay, mas enfim, só para vocês terem uma noção de como que vocês, por exemplo, se vocês estão olhando um tema e aí está muito, está uma interferência muito grande, você vai simplesmente tirando cada tema que está trazendo interferência. Aí está melhor, está vendo? Esse aqui, na verdade, é mais um erro. Enfim. Só um adendo, como que utiliza esse operador do menos de uma maneira útil. Ok, vamos voltar aqui para a apresentação. Aqui a gente vai olhar um pouquinho para a questão do, do como que a gente faz a, a, a, as tais operações estatísticas, né? como que você olha para 2020, como que esse ano, na sua totalidade, ele se compara a outros anos, como que a gente é, sintetiza esses dados? Como vocês viram na nossa série histórica, que eles são mensais. Então, aqui eu trouxe dois exemplos de reportagem que saíram recentes. Esse aqui saiu, acho que na semana passada, o estadão ele veio para a gente e perguntou um, como que eles, eles queriam, assim, ter uma ideia se as pessoas estavam buscando mesmo mais por mindfulness, mais por, uh, mais por meditação, mais por coisas zen, yoga. E a gente fez um levantamento para eles, mas esse é um levantamento que, se você, jornalista, quiser replicar na ferramenta pública, é muito simples de fazer. A gente vai é, dar uma olhadinha nele já já. E essa foi uma outra reportagem que a gente fez com a Folha, na verdade, saiu nessa semana, como esse ano a gente está tendo, tá tendo uma disparada da inflação, não sei se vocês estão acompanhando o, o, as notícias é, econômicas, a gente fez essa reportagem com a Folha, mostrando como a ah, 2020, as buscas por, ah, por, por, por preço, por estar caro, elas foram recordes nesse ano. E ah, quando filtrado pela pela filtrado pela categoria de, de alimentos, as pessoas mais buscaram, é, ali estava o arroz, o leite, o café, a soja, ah, o milho, etc. E aí foi uma, uma, uma análise interessante que eles, um, que a gente fez com eles uh, nessa semana. Então, como que a gente replicaria, como que a gente faria essa pauta, se a gente fosse, se eu fosse um jornalista, estou vendo a inflação disparando, e aí eu tenho essa hipótese, será que as pessoas estão percebendo que o preço, que as coisas estão caras, será que as pessoas... Estão buscando informação sobre o preço das coisas, sabe? Será que sou só eu que estou achando o supermercado, cara? Então, assim, a busca é esse lugar para você testar a sua hipótese. Então, de volta para a Trends, eu vou... Desculpa, esse Trends está no... tá gringo, eu vou voltar aqui para a nossa página. Desculpa. Então, assim, primeiro lugar, assim, se eu fosse testar a minha hipótese, se o preço das coisas, vocês estão buscando mais por preço ou não. Então, tem o tema de pesquisa, tópico, a gente vai optar nesse caso por tópico. E aí, os últimos sete dias é uma variação, dá é, né, muita tendência. Mas se a gente quer olhar para como... Como que esse ano ele se compara aos outros, o mais interessante é a gente voltar de novo para a coisa da série histórica. E aí, o que, que a gente vê? A gente vê, primeiro, que as pessoas têm gradativamente buscado mais e mais por preço. Então, está numa alta aqui, mês a mês. E aí, o assunto, na verdade, meio que <coughs> tem um super pico em janeiro de 2018, e aí fica super alto desde então, e aí, em janeiro tem um outro pico e também está super alto desde então. Então, como que a gente faria, já que está tudo meio que alto, tudo ali pertinho do 100, então, assim, como que a gente faz para isolar o ano de 2020, capturá-lo não só como dados de janeiro, fevereiro, março, e a gente, é, né, como que a gente anualiza esses dados? Então, a maneira que eu acho mais fácil seria a gente ir para o Google Planilhas ou para o Excel, qual seja o, o software de, um, de análise de dados que vocês usam, o software uma ferramenta, e aí você faz um download do CSV. O CSV, ele baixa no seu computador, no meu caso, eu já subi aqui porque eu não queria contratempos, então eu já tinha baixado aqui um pouquinho antes da apresentação <risos> para a gente trabalhar com essa planilha. Então, abre no Google Sheets, então o colega perguntou, né, como que essa. Como que vem essa base? Como que ela aparece? Então, você tem. Aqui ele te mostra que você não filtrou por nenhuma categoria, você tem o assunto que você pesquisou, a geografia que você pesquisou e o mês. E aí ele te dá ano a ano o mês de cada ano. Então, o que é interessante aqui é que eu tenho a. É, né, o, o, eu tenho um, uma numa coluna, mês e ano, e eu consigo é, separar esse, essa célula em duas e isolar somente o ano, para a gente começar a fazer a nossa análise. Então, nesse caso, o que, que eu vou fazer? Eu vou dar um split, não me lembro qual que é o equivalente em português, então eu quero dar um split nessa célula, e o, o, o operador que eu vou usar para separar, que ele é padrão em todas as células, é esse sinalzinho, esse tracinho, ele que vai me permitir separar, é, isolar, né? Numa coluna o ano e numa coluna o mês. Ok, o meu... Eu vou ter que mudar... Eu trabalho com... Eu mudei o meu... Eu mudei o meu... É, eu acho que em português é dados, dividir texto de coluna, alguma coisa assim. Eu, tava... eu vou ter que mudar para o meu inglês aqui, porque senão eu vou ficar muito perdida nas fórmulas. Isso é, é ridículo, mas a gente fica desacostumado. Então... Perdão aí, pessoal, por esse contratempo. Eu tinha feito um teste de manhã, mas... É. Vamos ver se isso aqui, porque senão vai começar a dar muito erro nas minhas fórmulas, que eu estou desacostumada. Vamos ver, eu vou fechar isso aqui e vou reabrir, just in case. Ok, estamos de volta no jogo. Tera está um pouco lenta. Então a gente vai. Então, fazer, né? Usar a fórmula, a célula e o operador. What? O que está acontecendo? Well, Vamos tentar fazer uma coisa mais simples. A gente testa tudo antes, mas ainda assim. Olha aqui, eu vou custom. Então, o que a gente vai fazer vai ser um pouquinho diferente, porque por alguma razão. Vou tentar mais uma vez essa fórmula. Eu acho que. Não, tá, não está carregando a minha fórmula em inglês. Então, a gente vai fazer. Um, aqui em Data Split Text to Columns, a gente vai usar um custom e a gente vai usar o operador aqui que ele dá para a gente. Se tiver muito rápido, a gente volta daqui a pouquinho. Então o que, que eu fiz? Aqui a gente usou essa função é, data chamada Split Text to Columns. É, sinto muito que eu tinha treinado para fazer isso no, no planilhas em português, mas eu estou com dificuldade, então eu voltei para minha configuração original. Mas se você for na sua, na sua, na sua aba dados, deve ser é, separador de, de colunas, alguma coisa assim. Quando você clica nele, ele vai te dizer qual é o operador que você quer usar para separar, e a gente usou o sinal de tracinho, que era o sinal consistente em, toda, em todas as células. Então aqui a gente acabou com a, uma coluna para ano, uma coluna para mês, e uma coluna de interesse de busca, que são cada pontinho aqui a, do gráfico. Beleza. Agora, como que eu faço para sintetizar todos esses dados de 2004, todos os dados de 2005, como que eu faço para agregá-los e transformá-los num valor único referente a 2004, referente a 2005, e assim por diante? A gente vai fazer a famosa é, tabela dinâmica, que é, vocês devem saber, em inglês, pivot table, no, sua, na sua, no seu, no seu é, planilhas Google Planilhas em português a <coughs> tabela dinâmica e a gente cria essa tabela e aqui ele vai deixar vai criar esse ambiente para a gente sumarizar essas informações então eu quero o que, que eu quero eu quero simplesmente uma lista em que eu sumarizo os valores médios de interesse de busca ano a ano então o que que a gente vai fazer para a gente ter a lista, a gente vai precisar é, escolher é, as linhas, aqui no, no meu computador, chama-se rows. Então aqui, para eu colocar tudo numa lista, eu vou querer que ele liste para mim os anos. Então aqui a gente tem, né, melhor, do que, melhor do que a bagunça que estava ali, 2004 repetindo 12 vezes, uma vez para cada mesa. Então aqui você tem uma lista pura, 16 anos. E aí, a gente vai em vales e a gente vai é, pedir para ele colocar ao lado dos anos o valor de interesse de busca. Aí, aqui, ele dá esse número bizarro para a gente, porque ele está somando os valores, ele está sumarizando ao somar, ele está somando os valores de 12 meses para cada ano, a exceção de 2020, que é um ano um, incompleto. Então, o que a gente vai pedir para ele é, na verdade, para nos dar a média de, de, desses valores. Então, assim, eu quero que você plote para mim uh, os valores médios de interesse de busca para cada ano. E aí, foi isso que ele fez. Então, aqui dá esses números muito longos e aqui a gente consegue uh, ter qual é o valor médio de interesse de cada ano. Aí, se eu quiser saber qual é, será que essa minha fórmula vai funcionar? Porque todas as fórmulas estão bagunçadíssimas agora que eu... Então, assim, aqui o valor máximo, aqui é eu né, fiz uma inspeção, qual que é o valor máximo de olhada aqui, me parece que é 2020, mas será que é 2020 mesmo? O de olhada me parece que é, mas aqui você pode fazer, é, aqui e, e de fato confirmar. Eu sou ah, hipercautelosa. E aí você pode usar esses valores médios para você tentar entender como que 2020 ele se compara a outros anos. Então aqui é o valor de 2020. Então, por exemplo, como que esse valor se compara a 2010. Então você pode fazer uma conta... Rapidinha de variação percentual, então você pode ver que o valor de 2020 é a gente buscou, a gente teve um interesse de buscar 80, que foi é, é, 81% maior do que ele foi dez anos atrás, e você pode tirar uma outra média dos valores, por exemplo, da última década. Então, como que o valor médio de 2020 se compara aos valores médios da última década? Só para a gente ver se 2020 é, de fato, um ano ah, tão superior. Você pode tirar a average, né, a média. Desculpas, sinto muito que as, eu tive que mudar a, o idioma. Um, não é o ideal, mas, enfim, a gente pode... É, pode tentar resolver isso depois, você pode fazer a mesma conta, como que 2020 ele se compara a média anual de interesse dos outros anos, então esse ano em média a gente buscou 26% mais o preço, pelo preço das coisas do que a, a gente fez em média ano a ano de 2010 a 2019 então aqui, só bem rapidinho como que você consegue um, anualizar os dados, tirar a média dos valores de cada ano, usando os valores mensais de busca, e você comparar como que o período de tempo que você está investigando, ele se compara frente a outros períodos de tempo. É, eu, já, eu já ia te, te dar um toque aqui, que a gente está acabando, já está já tá super no, no final do, do workshop, mas tem tanta coisa legal para mostrar que, que a gente é, já acaba... está essa passando, né? É, mas essa é a última é a última é. matéria que a gente, ah, que a gente tentou replicar, então, é, então enfim, tamo, não, não, tem, não tem muito mais a, a, de fato, trabalhar. Beleza, eu até já, a gente já está com 10, já são 10 e 28 agora, né? a gente está uh, fechando mesmo, mas tem uma pergunta aqui ainda da Tatiana que eu acho que vale a pena retomar ela pergunta assim, quando é mais indicado usar termo de pesquisa ou assunto? Acho que você falou antes na apresentação, mas puder retomar essa questão, retomar esse ponto, o que é mais, okay. quando então, é mais indicado? Quanto é mais indicado? Eu diria que em 99% das vezes é indicado você usar assunto, sempre que você tiver a opção de usar assunto, você utiliza assunto, um, Principalmente, por exemplo, se você quer comparar como que um tema, a distribuição é, de interesse em diferentes países, então como que as pessoas no Brasil estão buscando por coronavírus, comparado com os Estados Unidos, a gente está buscando mais por hospital do que outros países, por exemplo, se você estiver fazendo esse tipo de análise, você tem que usar assunto, porque é a maneira de você ter temos é, você, você ter uma representatividade de outras, de diferentes línguas dentro da sua análise, a... Um, e eu só usaria tema de busca se, um, por exemplo, no caso da UTI ali, que eu dei aquele exemplo, por exemplo, digamos que a sigla UTI é mais buscada do que unidade de terapia intensiva. Nesse caso, eu usaria UTI porque eu quero o quê? Eu quero mais dado, eu quero mais informação de busca. Então, por exemplo, naquele caso, se UTI tivesse mais dados de busca do que unidade de terapia intensiva, eu usaria. Então, eu aconselho talvez você mensurar assim, uh, o tema de busca, ele tem mais interesse do que assunto? Se sim, usaria. Se não, muito raro ter, se não, optaria por assunto, quase sempre. E também para tirar alguma interferência, como no caso das eleições americanas que a gente está vendo. Beleza. Uh, bom, Keila, ela não sei se, se você quer fazer algum encerramento, ou se quer passar mais algum slide para a gente fechar, como é que está aí. Exato. Ok, a gente tem mais, uh, literalmente, dois slides. Ah, uh, Então, aqui, só uns lembretes, pessoal. O índice de Sendo Google Trends não significa 100%. Temos em alta crescimento, não são a mesma coisa, não são o mesmo que mais buscados. Importante não confundir isso. Atenção com frases, tarará, foi, foi o mais buscado no Google, é muito raro que isso aconteça, a gente vê ali, coronavírus foi o termo mais buscado em abril, mas é bem raro, então, por exemplo, a gente já viu o jornal reputando, ah, receita de pão foi o termo mais buscado do Google, geralmente não, foi a receita mais buscada no Google, assim, é dentro do universo de receitas, aquele tema, aquele termo foi o mais buscado, então é importante ter esse contexto. Para vocês, se vocês estiverem mexendo com dados de Google Trends, sintam-se à vontade para fazer cálculos com índices de trends, pode tirar variação percentual, pode tirar média, pode tirar mediana, a gente acabou não na mediana, é, pode comparar estados ou países de diferentes tamanhos, a normalização dos dados de trends vai permitir que você faça análises é, é, acuradas, você não vai incorrer em nenhum... Uh, erro bizarro. Você pode comparar períodos de tempo, 2020 com 2010, com 2004, nossos dados são normalizados. E aí, reforçando o que a gente acabou de falar, assunto sempre preferência, se vocês puderem. E aí, se vocês jornalistas estiverem trabalhando em alguma pauta e vocês quiserem que a gente ajude vocês a levantar informações ou tirar dúvidas de trends, pode escrever para esse endereço de e-mail. Preferencialmente em inglês, se eu não tiver por teto, alguém pode responder mas pode ser em português também. E diz para a gente o que que você está querendo, qual o seu período de tempo e qual que é o seu deadline. Acho que esses seriam os recados finais. Marília. Ótimo, ótimo. Muito obrigada, Keila. Foi uma, uma ótima oficina, um ótimo workshop. Acho que serviu para todo mundo perceber quais são as possibilidades. né? E achei muito legal o que você fez, que é trazer uh, matérias também que servem de exemplo, de inspiração, em relação ao que é possível, né? Porque eu, eu sempre brinco com, com os alunos, assim, que o Google Trends é um, uma ótima válvula de escape também para a gente se livrar das pautas chatas e fazer pautas legais a partir daquilo que a gente quer fazer, né? Então, ou aquele dia que tá assim, hum, pois é, podia surgir uma pauta mais legal para desenvolver, né? Então, acho, acho que valeu muito, assim, foi, foi super legal, ótimas dicas e pessoal, então, fica à vontade para entrar em contato se precisar de algo mais específico, né, ou tiver alguma dúvida também. Com certeza, pode me pingar lá no, no Twitter, pode me fazer perguntas, eu simplesmente amo trends, eu sou apaixonada por trends, trabalho há três anos quase com essa base de dados, eu acho que é uma fonte quase inesgotável de pautas, então, é... obrigada Marília por ser nossa host hoje e espero que tenha sido útil para vocês. Muito bom, o pessoal está super agradecendo no chat, está elogiando, disseram que foi ótimo e eu concordo muito com isso. <risos> Obrigada, então. Obrigada, Keila. Obrigada, pessoal. Uh, fiquem de olho na programação do CODA. Hoje à tarde a gente tem mais atividades, tem mais workshop e à noite a gente tem mais um keynote, como tem acontecido aí nos últimos dias. A gente pede a gentileza, então, de que quando encerrar aqui o evento no Zoom, vocês preencham o um formulário de avaliação, né, assim que, vocês, que, que a sessão for encerrada, vai abrir no navegador uma pesquisa e que vocês coloquem lá as impressões de vocês também. Então também nos acompanhem pelas redes sociais, eu coletei algumas dicas aqui da oficina, logo mais a gente vai postar mais alguma coisa. E era isso, obrigada Keila, obrigada pessoal e até a próxima. Obrigada. Tchauzinho.